O som começou a gravar, você pode gravar aqui bem perto É, deixa comigo então Trilhando meu caminho Sem ferir ninguém Só plantando a paz Pra colher o bem, pra colher o bem Trilhando meu caminho Sem ferir ninguém Só plantando a paz Pra colher o bem, pra Seguro trilhando caminhos que não posso mais voltar Olho pra dentro vazio que considero o meu lar Do nada me encontro num ponto no meio do nada Voando no espaço, sentindo a calma Sem carne, somente de alma Encontro a mim mesmo e descubro os segredos Esquecidos por muitos revelados pra mim Desperto a medo da dor do do Dormilhando no espaço da luz onde eu vim Pum, pum, universal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 Sempre pronto para aprender Seja jovem novamente No começo um herói aprendiz Sem saber de nada Estava perdido Não sabia o caminho Seguiu Experimentou Observou Às vezes ousado às vezes introspectivo Na vida não existe sorte Existe coragem Aqueles que leem um livro só Tenho um medo Aqueles que leem muitos livros E acreditam saber tudo sobre você Desconfio Talvez eles estejam mais perdidos não fique parado, olhe pela janela Que bonito dia, está ensolarado Quem nasce pronto, é carro e sapato Se fura, fica furado Eu sou diferente Nasci não pronto, e ainda estou me fazendo E continuei fazendo, aprendendo Versão mais nova, atualizada Dizem o furo, regenero As cicatrizes podem ser profundas Mas sou resiliente Diferente do carro Quebrou o motor e ficou quebrado Sou o que como, prefiro ser uma flor Uma banana, açaí, leite de coco Morango, abacate e laranja Do que uma carne podre